um rapaz e uma rapariga que eram do Ribeiro, e então eles gostavam um do outro e queriam casar, mas os pais não... ou o rapaz era do Ribeiro e a rapariga não era, os pais de uns e dos outros não queriam que eles casassem, então o rapaz fugiu com a rapariga para o quinjo, mas os pais botaram de uma praga que ela se tornasse uma serpente, por então quando eles passavam o rapaz tinha que lhe ir dar um beijo, Ai, mas interesse. era tão assustador o barulho que ela fazia, que ele chegava lá e tinha medo. Não conseguiam dar-lhe o um beijo ou chegar a estar a E o rapaz disse, tenho que ser capaz. E como o barulho era tão, diziam que coava, porque aquilo é um... o rio fica cá embaixo, e aquilo é um, assim, uma ladeira enorme para cima, e depois para águas. Todas à volta, então, eles diziam que aquilo, o barulho da serpente, que era tão grande, tão grande, que só ouvia muito longe, muito assustador, e que ninguém, cada vez que o rapaz tentava chegava ao meio do caminho, já tinha medo, e dava a volta, mas ela chegou ao momento, que lhe disse, tão amaldiçoado tu sejas como eu, e ficaram então os dois presos lá no quinjo, ainda hoje, dizem, são o barulho da serpente.